fala gente meu nome é Guima e o vídeo de hoje eu quero mostrar para você como você pode utilizar uma ferramenta muito simples e que está disponível gratuitamente na internet para você que vai comprar imóvel ou você que é corretor de imóvel e precisa é, fazer uma simulação apresentar para o seu cliente todas as condições necessárias de financiamento, qual que é a modalidade de financiamento melhor para o cliente, com a entrada, com outro tipo de entrada, ou seja, é muito simples entrar aqui no site, nós vamos entrar aqui agora no computador, no site da Caixa Econômica Federal, é só você entrar no Google, é muito simples, Google entra lá, bota lá simulador da Caixa Econômica, já vai aparecer o link ali para você, e você vai cair nesta tela aqui que a gente já vai estar tá entrando agora, veja só. Aqui, ó, você vai cair justamente nesta tela aqui, ó, onde você vai clicar aqui, ó, simulador habitacional da Caixa, tá? Vai abrir uma telinha aqui para você. Vamos lá, a internet não tá contribuindo muito aqui, mas já vai abrir aqui, ó. Bom, simulador habitacional da Caixa Crédito Fácil Caixa. Bom, é muito intuitiva a utilização deste simulador aqui, tá? Geralmente todas as simulações que nós vamos estar fazendo aqui, eu vou só colocando meus dados, para que a gente possa fazer uma simulação aqui é, bem simples, rápido, porque tem algumas informações que podem fazer com que esse vídeo fique um pouco grande, tá? Então vamos lá. Pessoa física é o que ele pede aqui, tá? Se for pessoa jurídica aqui, então pessoa física, informe o tipo de financiamento. Nessa opção aqui, você vai poder colocar se é um financiamento residencial, se é um, um financiamento comercial, se é um... Com é um financiamento rural. Geralmente as pessoas utilizam aqui um financiamento residencial, tá? E aí ele vai abrir aqui essa opção aqui de selecionar a opção de financiamento e empréstimo que você vai colocar aqui, ó, o imóvel que você está vendendo para o teu cliente ou você que está comprando o, o imóvel precisa mais ou menos ter uma ideia de como é que vai funcionar aqui o, o simulador. É um imóvel novo? Ah, não. Guima é um imóvel usado, então você vai selecionar esta outra opção. Por quê? Porque dentro aqui do simulador ele vai te apresentar alguns algumas modalidades de financiamento que às vezes não se enquadra para um imóvel usado ou para um imóvel novo ou se é para terreno. Então é é preciso ter atenção aqui na aquisição, é, nas selecionar aqui qual que é realmente o imóvel que você está procurando, tá? Reforma e ampliação, é construção, empréstimo garantido, imóveis da Caixa. Eu vou fazer aqui a simulação como se fosse uma aquisição de um imóvel novo, tá? Então se eu estivesse trabalhando numa construtora, ou fosse vender um imóvel de uma construtora, é um imóvel novo. Lembrando que imóvel novo é todo aquele imóvel que vende direto da, da construtora. Não é porque, por exemplo, uma pessoa comprou ele nunca foi habitado, que ele é novo. Se ele já passou para uma pessoa, se já foi vendido da construtora para uma pessoa, ele já se torna um imóvel usado, independente do tempo que isso aconteceu tá então aqui valor do aproximado do imóvel aqui é o valor que geralmente você já sabe né o imóvel que você tá vendendo ou que você vai comprar ó, quero comprar um imóvel de 300 mil reais então você vai colocar aqui 300 mil reais tá valor do imóvel ah, tô vendendo um imóvel guima, no valor de 285 mil reais 285 mil reais você vai colocar o valor de 285 mil bom vou colocar aqui fazer uma simulação é, aqui do Brasil aqui para o Paraná tá é aqui do Paraná e vou fazer aqui e vou pegar a cidade aqui é, qualquer cidade poderia ser aqui o que que acontece é, dependendo do valor do imóvel é preciso colocar certinho ali porque enquadra-se no Minha Casa Minha Vida né ou no Casa Verde Amarela não sei como é que está o nome agora e dependendo da situação é, da da cidade que você está selecionando tá então é, é importante você selecionar que realmente é a cidade certinha também tá então vou pegar aqui ó Curitiba tá Curitiba aqui ó Curitiba é, possui imóvel nesta cidade se você tem imóvel nessa cidade você vai ter que colocar porque daí ele vai te abrir as opções ou não vai te abrir as opções de financiamento, tá? Nesse caso, eu vou deixar aqui, não possuo, vamos supor que é o seu primeiro imóvel, e a portabilidade de crédito imobiliário, se vocês vai fazer é, a portabilidade do crédito de algum outro é, financiamento que você já tem. Eu vou deixar essa aqui em branco, que é como se nós estivéssemos fazendo uma venda é, à vista, tá? Ou, oh, perdão, como se estivesse fazendo uma venda de um produto novo tá vamos financiar o um imóvel então próxima etapa aqui ele vai já abrir a outra parte da tela pedindo aqui dados é aqui iniciais nós já colocamos os seus dados ele vai pedir aqui o cpf eu vou deixar aqui colocar um cpf o meu cpf mas não vai aparecer aqui na tela para vocês tá eu vou dar um pause aqui no vídeo para poder colocar qual que é o número do telefone também aqui você pode colocar qualquer telefone tá isso aqui é para eles te mandarem um SMS alguma coisa renda bruta familiar mensal Bom, aqui calma o telefone aqui aqui nós vamos precisar colocar se você está fazendo uma uma venda ou se você está comprando um comprador o um imóvel e é só a sua renda você vai colocar aqui ó ganho lá por exemplo é, 8 mil reais tá? É, não Guimarães, Eu é eu e minha esposa que nós vamos comprar, eu ganho 6 e ela ganha 5 mil, ah, então são 11 mil reais, tá? É importante colocar aqui a renda bruta familiar, porque se você estiver fazendo uma simulação para pleitear aí o a, a, a, a Minha Casa Minha Vida, Casa Verde Amarela, seja como for, você é vai ser necessário enquadrar esta renda tá e veja bem se você é casado ou se a pessoa que vai comprar o imóvel que você está fazendo a simulação é casada vai ser necessário colocar a renda daquela outra pessoa também tá ou mencionar ela no contrato caso a renda dela não esteja não vá fazer é, diferença ou não vai entrar aqui na, na no simulador tá então vamos supor um exemplo eu tenho aqui oito mil reais e eu consigo financiar um imóvel vamos lá dizer de 285 mil reais a minha renda tá tranquila e eu consigo mas eu sou casado eu vou ter que mencionar lá no contrato esta pessoa mas esse aí é um outro detalhe não entra aqui na simulação e a renda da minha esposa não entra não precisa entrar agora se a minha renda é de três mil reais é, e, eu, e ela vai precisar entrar e ela é casada ou mesmo não sendo casada aí sim você vai ter que somar essa renda dela que ela ganha lá mais quatro mil por exemplo quatro com três sete mil e você vai colocar aqui sete mil reais tá então eu vou fazer aqui uma simulação numa renda aí de sete mil reais tá sete mil reais data de nascimento do nascimento do maior é, a maior data de nascimento entre as pessoas que estiverem fazendo a compra bom eu sou de 76 se eu sou casado com uma pessoa de de, de 80 então é a data de aniversário que vai estar aqui vou colocar um do um de 1976 é essa data que vai ter que ficar é a data sempre do mais velho Ah, eu sou eu sou de 76 mas a minha esposa ou o meu marido ou do teu cliente é de 71 então vai ter que ser é de 71 vai entrar ali, sempre é do mais velho também, tá? E aqui algumas informações, como autorizo a caixa coletar e armazenar os dados pessoais, política aqui de, de privacidade da caixa, eu vou ter que colocar para ir e, e aqui possui três anos de trabalho sobre regime de FGTS, se você já trabalhou ou com é consecutivamente três anos ou trabalhou independente de ser consecutiva consecutivo mas trabalhou para um ano depois trabalhou mais dois anos no regime fgts você coloca aqui porque aqui vai também lá frente abrir algumas é, possibilidades de utilização do de, de um financiamento com base no fgts tá então é importante você colocar aqui eu vou deixar como se eu tivesse três anos para vocês verem as opções que vão aparecer aqui, tá? E aqui, né, eu vou sempre colocar mais de um comprador quando, é, é quando existe realmente na compra e se existe dependente. Eu vou deixar desmarcado aqui. Eu estou fazendo como se fosse para mim, né? Então você também vai estar tá fazendo para o teu cliente. Aqui são detalhes, informações que vão variar de, de quem vai fazer realmente essa simulação. Então eu vou dar um pause no vídeo aqui porque eu vou colocar meu CPF ali para passar para a próxima etapa. Bom. Quando a gente passa da segunda etapa para a terceira etapa, que é essa aqui de opções, depois de já ter colocado ali o CPF, ele abre aqui, justamente como eu falei para vocês, as opções de financiamento que liberou para minha renda, para aquele valor de imóvel, tudo certinho e eu vou poder escolher. Por exemplo, aqui, dentro da cidade de Curitiba, para aquele valor de 285, 285 mil que nós colocamos e para a renda que eu coloquei, abriu a opção de programa Minha Casa Minha Vida Procotista, cotista que é a utilização do FGTS. Como eu falei para vocês lá no início, se eu não tivesse colocado o FGTS, muito provavelmente não iria aparecer esta opção aqui. Então, é importante sempre ter... Todas as informações necessárias para antes de fazer uma simulação, mas também dá para você fazer uma simulação jogando aí algumas informações, é, para justamente ter ali os valores para apresentar para o seu cliente. Tá, então lá SBPE Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos está aqui. Um crédito imobiliário da poupança, tá? De desde que você tenha relacionamento com a caixa, se eu clicar nesta opção aqui, ele vai me abrir aqui, justamente para eu ter relacionamento. SBPE padrão lá o UTR. O IPCA, a taxa fixa, né? é, também aqui com o com, com relacionamento da caixa. é Crédito Imobiliário Poupança da Caixa são imóveis vinculado ao empreendimento. Ou seja, aqui pode ser que abra esta opção para você e se você colocar, pode dar algumas condições melhores, tá? Porém, é importante saber se o imóvel que está sendo financiado, se a simulação que você está fazendo da, da construtora, se existe vínculo com a caixa, tá? Se você já sabe e a pessoa vai utilizar e não quer o Minha Casa Minha Vida, quer fazer pelo SBPE, você vai entrar aqui nesta opção com relacionamento, aqui vai te dar uma condição um pouco melhor automaticamente do que aqui, essas duas de cima, tá? E SBPE TR também aqui, a mesma opção aqui, as duas que deram aqui aqui embaixo, também quando o imóvel ele tem vínculo com a caixa então vamos pegar aqui uma padrão que geralmente a gente utiliza essa aqui ó a SBPTR IPCA e taxa fixa com relacionamento quando nós clicamos aqui ele abre lá agora justamente as opções e você pode voltar na tela e refazer e verificar as melhores que se enquadram dentro daqui da tua realidade financeira, tá? Então, a SBPA, ele já me dá aqui, ó, o e, é um valor do imóvel que eu estou financiando de 285 mil reais, o um prazo máximo que ele permite eu financiar é de 420 meses, o prazo escolhido, né, aqui, ó, o prazo máximo desse financiamento é meses, o prazo escolhido, ou seja, por causa da minha idade de 76 é de 399 parcelas, cota máxima de financiamento de financiamento 80%, ou seja, a Caixa vai financiar 80% daquele valor, ou seja, 201.940,37. E eu vou precisar ter 20%, ou seja, em torno de R$ 83.059,63, tá? Aqui, ó, eu consigo ter as informações da simulação da tabela SAC. Tá, que é aquela padrão? Qual que é a saque? Aquela que a amortização ela vem vindo e vem diminuindo. Tá, para resumir, para você, eu consigo pagar um pouco mais de início e você vai amortizando o saldo devedor e vem diminuindo o valor da parcela. Essa é a tabela saque. Eu consigo refazer aqui toda a simulação ou voltar para a etapa anterior para selecionar aqui ó, uma outra opção, por exemplo, minha casa, minha vida, se eu realmente tenho essas condições. Então ele vai gerar para mim aqui ó, uma nova simulação com novo com novos valores vocês viu que deu para para financiar um pouco mais aqui, né, e diminuir o valor da minha da minha entrada, tá? E aqui, ó, como vocês viram na outra também, existe comparar, como comparar os cenários, ou seja, aí você vai precisar ter um pouco mais de informação para poder saber a questão de juros né se, se os juros por exemplo do IPCA subir quanto que ele está você vai ter que dar uma entrada aí no Google pesquisar para fazer aí uma comparação de cenários por exemplo você TR é, se tá se tá quanto qual que é o valor da TR se ela ficar zero como que fica mas aqui a gente vai deixar para uma outra é um outro vídeo um pouco mais detalhado para falarmos desses valores aqui o que você precisa Agora, saber exatamente aqui para que você saiba assim, poxa, eu vou comprar um imóvel, né? Esse imóvel, eu preciso ter quanto de entrada? Ó, vou vender um imóvel, eu preciso passar para o meu cliente o quanto ele precisa ter de entrada, se eu vou conseguir financiar exatamente. Ah, o meu cliente, ele tem 100 mil de entrada, Guimarães, e ele quer financiar nas mesmas condições. Você vai poder vir aqui, porque ele alterou aqui, porque antigamente era possível... Você documentação alterar, deixa eu ver se aqui ó, exatamente aqui ó, não precisava voltar lá. Ele mudou, colocou o botãozinho ao lado ali, alterar valor de entrada. Então nessa situação aqui, ou em qualquer outra que você esteja fazendo, você pode colocar. Poxa, aqui o meu cliente tem 120 mil é, reais para dar de entrada e ele quer fazer em menos tempo, ele quer fazer em. É, 399, ele quer fazer em, em 350 parcelas, ou 320, por exemplo, 3, 320 parcelas, vamos ver se dá. Prestação máxima aqui escolhida, eu não vou... Gente, eu estava fazendo aqui a edição de vídeo aqui de noite já, para poder subir o vídeo, e reparei nesta tela aqui, dá uma olhadinha, que se você quiser alterar para de tabela saque, para também tabela price... É só você clicar ali onde está escrito SAC TR, Você vai conseguir modificar ali a opção da tabela. Se você quiser fazer aquela forma de amortização, onde ela fica linear. Ou seja, o valor é um pouco mais baixo, mas aí a tabela, como vocês vão ver ali na frente, os valor das prestações, de todas as prestações, ela já fica é, de forma linear. Só que ela vai aumentando ao decorrer... Aí do tempo tá, ela é um pouco mais baixa agora na tabela price. Por isso que sempre aconselho fazer na tabela saque, porque já encaixa na tua renda agora e depois já vai baixando o valor das parcelas, tá bom? Ah, vou deixar aqui e vou recalcular aqui, vamos ver se ele libera esta opção aqui para mim. ó Bom, entrada 120, valor de financiamento 165, então aqui ele já me deu aqui o cálculo refeito, eu posso alterar novamente. Tá, mas onde que tá então, Guimarães? A, aqui as parcelas para eu saber, mais embaixo, tá? Se você vir aqui mais embaixo, você vai verificar que nessas condições aqui, ó, SBP imóvel vinculado com o empreendimento da caixa, eu vou conseguir dar, como eu coloquei lá, fazer em 320, eu alterei, lembra? Ele me dá o um prazo máximo de 420, mas parece que eu só consegui 199 nessas condições. Mas eu não quero fazer em 399, eu quero fazer em 320. Tá? Eu estou dando então uma cota máxima de financiamento, ele está financiando 90%, mas eu, na verdade, estou dando uma entrada um pouco melhor. Tá? 120, quero financiar 165. A minha primeira prestação vai ficar de R$ tá Aqui tem as outras opções... É, com seguro caixa, é, com outras, é, info, é outro, outras tarifas né, de seguros. Tá? E a última prestação, que é interessante você saber, que é aquilo que eu falei da tabela SAC, está aqui em R$ 544,00. Ou seja, a primeira é R$ 1.800. Ah, eu queria saber quanto que fica todas as parcelas. É só você vir aqui, ó, demais parcelas, tá? embaixo de qualquer um ali. Ele vai te dar aqui todas as parcelas para que você saiba exatamente passar aqui para o seu cliente. Ó, dia 23 de 4, R$ é a prestação, seguro é 82, R$ taxa administrativa é R$ 25,00, encargos então R$ Teu então, o saldo devedor vai ser esse aqui, está vendo que o saldo devedor vai diminuindo a cada parcela, por isso que ele refaz o cálculo aqui, é, para é, as, as parcelas do próximo mês tá? E aí entra aquela outra dúvida E outros vídeos que eu tenho aqui é, Guimarães, como é melhor então para eu quitar é Entre parcelas ou saldo? Bom, aí é um outro vídeo tá? Eu tenho no meu canal aí vídeos falando sobre isso Dou a minha opinião E tem várias pessoas que dão várias outras opiniões A respeito da quitação O vídeo de hoje, o foco É para mostrar para você como realmente é simples e fácil fazer uma simulação. a ah, volta aqui e você refaz quantas vezes você precisar. E é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. É muito simples utilizar essa ferramenta, como você viu, né? Eu gosto daqui de utilizar a ferramenta da Caixa porque ela é muito completa. Então, se você precisa entregar aí é, uma informação importante para o teu cliente, utilize essa ferramenta da Caixa. E claro, se você gostou, deixa teu joinha aí. Isso me motiva ainda mais a criar conteúdos assim como esse. E ó, não deixa de se inscrever não, hein? quero chegar à meta de 100 mil. Me ajuda? Esperando a tua inscrição aqui. Um grande abraço, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.